E se está completamente ultrapassado, por lesões estão ultrapassadas e qual é o momento de forma? A lesão neste momento não está completamente ultrapassada, é uma coisa que eu vou tratar a seguir ao campeonato e, e o estado de forma está algo limitado, mas não quis deixar de vir participar porque eu sinto que, que estou em condições para participar no campeonato da Europa estáres em condições de participar, significa que desta vez não podem pensar em ti para medalhas? Nunca pensaram em João Vieira para medalhas em campeonato algum. E o João Vieira ganhava medalhas. E o João Vieira lá estava e ganhava medalhas. Por isso, todas as medalhas que eu ganhei até hoje foi tudo de surpresa. Nunca, nunca ninguém contou comigo. Comunicação Social em Portugal nunca contou com o João Vieira. E eu apareci sempre na máxima força para, para conquistá-las. Este ano foi um ano diferente, passei o ano meio maior parte lesionado, dois meses parado, estou uh, a treinar há um, ano, há um mês, com grandes, bastantes dificuldades, e mesmo assim não quis deixar de baixar os braços para vir à luta novamente cá, Que no Copinato Mas achas que faz sentido desta vez nós pensarmos em tipo a medalhas? Epa, uh, eu, acho, eu acho que a comunicação social já está habituada a um João Vieira de, de surpresas, e, e se calhar posso tirar mais alguma cartinha aqui da manga, mas no meu, é? pa, no, meu, no, no meu ponto de vista, eu este ano não estou nas condições que tenho me apresentado nos anos anteriores, mas não significa que não possa vir a fazer um resultado interessante. E interessante significa o top 8? Pá, top 8, top 10, top 12. Top 13. Top... Há alguma estratégia para a prova, Alguma ideia em face também das suas limitações desta temporada? Sim, eu fico contente em, em conseguir terminar a prova. Não, não vou estar no meu a, habitat natural, porque esta manhã choveu muito e eu gosto é de bastante calor. E a estratégica é aquela que toda a gente se habituou a ver o, o João Vieira. Um João Vieira bastante conservado na parte de trás do poltão e, e fazendo análise de, da competição e gerir o esforço. Este ano sei que o meu ponto forte não está lá, não está cá, porque um mês de treino não deu para fazer muita coisa. Porque o meu ponto forte são os, os últimos 5km e não, não tenho capacidades para os meus últimos 5km e por isso vai ser uma prova de, de gerir para, para chegar ao fim. Qual é que foi a tua lesão? Esta luta? Uh, não foi a última. É que eu estou neste momento, com ah, Pubalgia. Com... Mesmo, assim mesmo assim, estou cá. Limita-me bastante, mas estou cá porque eu venho para sofrer. Portanto, pode acontecer tu saíres daqui diretamente para a sala de operações? Espero bem que não. Não, não normalmente a futebolgia tem de se tratar assim, não é? é...